Oi, gente, eu sou a nossa avó e eu vim aqui apresentar para vocês o AS Skin Balm. Esse aqui é o regenerador da minha linha favorito, tá? Ele é a base de ômegas. Própolis, ele propõe uma hidratação é, regenerando o tecido de uma forma muito rápida e isso pra mim é fantástico principalmente para procedimento é, cirúrgicos né? pós cirúrgicos em areola é, lábios onde a gente tem essa necessidade do procedimento cicatrizar mais rápido então assim, vale muito a pena ele tem uma textura fantástica, onde ele hidrata sem deixar extremamente oleoso é uma hidratação que dura na pele por muitas horas, então ela pode passar de manhã e à noite, que a pele vai estar o tempo todo hidratada. A S Skin Balm.